É difícil de achar uma cama dessa hoje em dia Não sei se é verdade, mas essa cama tá extinta Nem cupi como essa porra, puta cama boa Aguenta até gorda, pode sentar com força Não, seu tá me gravando, a Não Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Manuel, cara, bora aqui ver o rap, vai ser 2 em 1, um, então eu quero ir muito rápido. Então eu só queria falar que se casou, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, essas coisas, comenta qualquer coisa que me ajuda no engajamento. Se não gostar, fica à vontade pra dar uma crítica construtiva aqui. Na descrição vai ter umas coisinhas, sempre tem, é né? tipo aqui na descrição do Iron Master tem, tem umas coisas. O meu também vai ter umas coisinhas, se você gostar de algo lá, tu vai ir lá e clica com o meu canal secundário é seja é membro, pá, Bora que ver primeiro aqui o rap do salsicha extinto Superior, atrasar o meu lanche do Iron Master e falar nisso eu tô bem feliz. Que vão adicionar mais coisas do Scooby-Doo No HBO Max, tá? Quem tem HBO Max, quem gosta do Scooby-Doo Vai lá que vão adicionar mais coisas Inclusive vão adicionar Scooby-Doo Mistério S.A. Que é um Scooby-Doo mais Pra... Digamos mais sombrio, mais pesadinho Que eu gosto muito mais assim do que Mais infantil, enfim, play Eu já imagino que a edição de vídeo Vai ser muito boa, velho. Só pelo começo uh. Legenda e assim Warner, não dê direito Oxco oh, Bidu, hein? Além dos Não dê, não dê mostrar... direitos autorais no Aeromaster e nem em mim Tá? Não dão nem pro cheiro pro a Warner é muito de boa véio. E já liberaram o direito matar. autoral Além do Batman né? Mostra a mim Esse era o salsicha que queriam no Mortal Kombat, né? Cabelo tá bagunçado, embaixo uma pibicha. Investigo mistérios, mas só que na real ninguém sabe Final. Vocês não sabem com quem estão mexendo, vocês são Muitos pelo que estou vendo e pelos cálculos vão ter que usar do meu poder. Zero zero zero zero zero por cento. Hehehe. Pereira também usa poucos dos poderes embora já derrotei todos podemos comer agora a todos os cantos do mundo que o mais forte de todos está aqui Aquele cara com a turma do balaco baco e colocar turma do balaco nota bem você tá muito estilo rockzão velho tá muito legal aí A derrotei pra você saber que deve levar a sério Capitão Marvel, Son Goku, Naruto e Superman Pode chorar, Fambuai, eu derrotei o Saitama também Porque que é isso, hein? É, é Eu falando igual o Fischer, que legal Que é isso, Iron Man? Tá mandando muito bem esse estilo de rock me pega Porque eu amo rock Mas gente hein? É o pai, Bruce, que fez o. o... o... De <risos> fato, né? <risos> teve animação de batman. <risos> bate leite? O homem zoou ainda com o vento de, de bate Como assim? Bate leite? Ó oh, velho, tá muito frenético esse, esse beat ó. Vai guitarra Paranis queria ter muito mais é, live action do scooby doo Faria muito mais sucesso, velho. Eu amo Scooby-Do. Que isso? Olha o fundo. salsicha Salsicha, salsicha, salsicha. salsicha. E pelo eu nunca pensei que ia ter um rap das branquelas, tá bom? Paperz e o Iron me surpreendeu dessa vez, muito. Bora ver que o rap das branquelas uma vez. Olhou se apaixonou, né? Vai ter alguma referência com Latrel, o Latrel o Latre vai aparecer. <risos> Master, Iron Master, e Alex edição e o Marcos Vamos Van nessa, Kevin e Marcos disfarçados no mercado, mas, mas que não. droga outra vez nós pegamos o cara. Mano, o Mar Marlon Waze e esse cara que eu esqueci o nome dele, esses caras são uma dupla incrível. Vamos nessa, Kevin e Marcos, os filmes dos anos, anos 2090. Vamos melhores em questão de mulher mulher entretenimento. Março, hum. Chefe nos outra chance, a gente consegue. É. Nesse caso de sequestro, pode contar com a gente. <risos> de Só que você tinha que causar. Oh, oh, oh, oh, oh. O que vamos fazer? Não sei o que você sugere. Elas é, é, vão instalar, pode contar com a gente, chefe. O chef. idiota fez as garotas ficarem machucadas, então. Peraí, que eu vou fazer uma ligação com a maquiagem certa. Podemos nos passar por elas. Só, só quem é que tá chegando. se salta aqui, tá me incomodando? <risos> Olha quem chegou. Tamo armado e pisando de solto um alto. Quando olho se apaixonou. São elas as mais velas. Derek Cruz, outro incrível Eterno Juniors Quem chegou na passarela São Agora que tamo dentro, vamos lá O que foi, mano, o que cê tá olhando, tá tirando bro Marcos, não é de verdade, foca no que é importante Aí, gostosa, segura meu puto Cês querem falar de mãe, é lá Sua mãe é velha, velha de boa dela, você mamava assim E também é meluda, Parecia o King Kong Até mais, queridinho, não esqueça ele uma Esse cara já tá enchendo o saco. O que eu faço com o latrela? Dançando o nosso encontro e me levou para jantar. Ai, meu Deus, ele não vai desistir de me pegar. Isso é sobre a missão e sobre o sequestro. Nunca foi sobre você. Aguenta mais um pouco. Nós vamos achar ele e mandá-lo pro xadrez. É tudo uma loucura. Não acho que vai funcionar. Fazer o churrasco. Cara, que batalha bem legal. Tá numa vibe bem engraçada também. Assim. Nós temos um suspeito marco, temos que ir até o fim Precisamos voltar, sabemos que ele está lá Isso não pode acabar assim O que o seu pai falou, foi ele que sequestrou Vai terminar aqui Não importa que faliu, mão pra cima Você tá preso em nome do FBI hey. E mesmo que tudo isso tenha quase errado Quase perdi minha mulher, quase oh. perdi meu trabalho Não precisamos de ninguém pra dar conta do recado Nós nos conseguimos, lado a lado Mais um trabalho, hey. solucionado hey. E quem achou, quem? Quem Ei, hey! então agora hey, Vamos aprontar hey, a gente, gente, vai, vai pras, pras compras. compras Vamos pras compras? elas as mais Que tem uma música das banquelas agora um rap A tá é. é. As vozes de fundo É um coral que chama Não sei como que fala, cara Agora só vai ser coisa recomendada Parabéns, ficou bem legal, ficou engraçado E ficou muito bom Não existem palavras que descrevem a genialidade de vocês Sério, vocês sempre nos pegam De surpresa, e isso é maravilhoso de fato, Dan. Mas não é isso, acho que o povo só ver o React né? Vou editar o vídeo aqui até porque já tá tarde, ainda tem que postar hoje. Então, tchau.